Eu acho que o trabalho do Renato é muito, muito importante. Eu acho que ele deveria se aproximar é, não só da universidade, mas de escolas primárias para que as crianças possam, desde o início, aprender... a melhor maneira prazerosa mesmo de absorver esses conhecimentos e não sofrer tanto com todo, com todo esse, esse tempo que é levado para o estudo, dedicado ao estudo, que às vezes é inadequadamente acabam não tendo um bom resultado. Então assim, eu estou achando bastante interessante, muitas coisas eu nunca havia pensado em detalhes que ele coloca e para mim eu acho que vou levar é, bons conhecimentos e vou aproveitar bastante.